E a gente fala agora de lixo, hein, gente? Como que tem lixo esparramado aí pelas ruas da cidade, hein? Esse final de semana parece que os lixeiros, os catadores de lixo não trabalharam, né, gente? Parece que não teve coleta de lixo em alguns pontos da cidade. Vila Nova, cheio de lixo. Paranapungá, cheio de lixo aí nas ruas, nas lixeiras. É, Sexta-feira parece que não teve coleta de lixo em alguns pontos da cidade. E por falar em lixo, não é de hoje, gente, que os moradores de Três Lagoas é, reclamam de lixo amontoados aí nas ruas, né? Essa situação tem gerado reclamações e transtornos. Essa situação, inclusive, foi alvo de reclamações na Câmara Municipal na sessão da semana passada. O vereador Britão usou a tribuna para reclamar da situação. Deixar bem claro que a gente não está aqui para criticar e falar mal do serviço. A gente quer desempenhar um bom trabalho para a população. E a população tem nos cobrado muito sobre é, o manuseio de como coletar esse lixo. Então, a primeira coisa que eles falam é que eles vão pagar uma taxa. E é justo que se pague, que se tenha um atendimento melhor. Então, a gente está expondo na sessão, expondo para a população que estamos trabalhando através disso e cobrando né, dos órgãos competentes, para que possa estar tá fazendo uma maneira, um estudo que possa estar tá viabilizando a melhor coleta desse lixo. Que realmente incomoda né, um pouco, não falando dos gari, que é mal o trabalho deles. É a forma que eles estão trabalhando. Aquela coleta de lixo amontoado ali num canto, às vezes eles têm que Lá no outro bairro, quando volta, já está esparramado, aí já passou um carro, já passou um menino, às vezes, um cachorro. Que, criança, você sabe como que é, de chuta. Então, a maneira de trabalhar, de, da coleta desse lixo, que a gente está pedindo a melhoria para a empresa financiar ou quem seja responsável por esse serviço. Os coletores adotam essa medida de amontoar os sacos de lixo nas ruas para facilitar e agilizar no processo de coleta com o um caminhão. No entanto, cachorros e gatos acabam rasgando os sacos, gerando transtorno aos moradores, já que os coletores não pegam o lixo que caem dos sacos. O vereador entende que alguma alternativa precisa ser encontrada. Não, eu acho que ou passa com o caminhão, né? ou dois caminhões num bairro, seria melhor coletar, né, colhendo na porta, na lixeira do, do proprietário, né, do que deixar lá na esquina, né, jogado por algumas horas, onde dá esses danos. Acho que cada pessoa tem a sua lixeira, tem que estar tá lá, aquele lixo, e eles passam, colhem ali e põem lá dentro. Porque eu sei que é para facilitar, né, ter agilidade no serviço, o tempo é pouco, mas eu acho que eles têm que estudar uma maneira melhor de estar tá coletando esse lixo.